Não, não estou perguntando. Hoje vou fazer uma demonstração das varetas iônicas. Essas aqui que eu estou na mão é o modelo 1, e os cabos é de cobre e as varetas de latão, que é o metal. Então a essa é o modelo 1. agora nós tem o modelo 2 essas é o modelo 2 então a ela é toda em latão que é todo metal as varetas a parte aqui da do, da empunhadeira também é o mesmo material o material dela é um material só tanto por dentro como por fora e esse é o modelo 2 E aí o pessoal que tiver interesse Nas varetas A descrição está embaixo do vídeo Agora nós vamos mostrar o modelo 3 Que o modelo 3 é a telescópia ela tem aqui embaixo o lugar de você colocar por exemplo diamante ouro dos dois lados e também tem a e as varetas elas encó elas ficam só os dois tubos que você pode pegar no bolso e as varetas você puxa elas faz o L você pode trabalhar com as varetas por exemplo com 45 ou você pode trabalhar também com as varetas mais curtas esses dois três material que eu tenho todos os três trabalho para o comando de voz e aí o pessoal que se interessar por esses produtos do canal é, também está ajudando a gente no canal e pode fazer a compra direto também com a gente e a, o contato está embaixo do vídeo e lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal deixar o like para que o vídeo possa crescer e também ativar o sininho aí para receber as novas notificações dos novos vídeos agora nós vamos ter uma série de vídeo hoje mesmo nós vamos fazer mais uns dois ou três e agora nós vamos ao vídeo boa tarde amigos canal maurício mofoca hoje nós vamos fazer um vídeo caso a ver se nós achamos algumas coisinhas por aqui e mostrar para os amigos como é que elas funcionam então agora nós vou passar para o meu amigo Edson gravar e eu vou trabalhar com elas, com as variônicas aí o pessoal que tiver interesse nesse material, aí o contato tá embaixo do vídeo coloca as varas eu agora vou pegar a direção com elas variônicas, tem alguma chumbada perdida nesse meio aqui? se tiver, mostra a direção Ela mandou eu pra cá. Então vamos ver. Essa lá vai reto, reto, reto. Reto. Lá vai reto. Opa! Cruzou. Tem alguma coisa embaixo aqui. De aqui. Mostra embaixo. Então vamos ver o que temos aqui. Essa aí, ó. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Tomara que não esteja muito fundo, né? O negócio tá meio... também acho que não anda muito bom não, né? Tá dando pra ver bem, né? Uhum. Bom, mais uma vez confirmado Nas varione Agora nós vamos fazer outro comando Vamos caçar outras coisas Tampar o buraco aqui para não deixar isso Aqui colocado Lembrar o pessoal sempre que passar o comando de voz para as varas, é, não esquecer: é aqui você está na posição. Agora eu vou pedir para achar um lacrim de latinha de cerveja. Então veja bem: Marionica, acha um lacrim de tampinha de cerveja. Eu acabei de dar o comando: é três passos para frente para ela pegar a direção. Um, Dois, três eu acabei de dar o terceiro passo ela já deu a direção para frente então eu viro vou acompanhar ela a gente vai acompanhando eu elas estão virando para trás porque eu passei do ponto Então elas cruzou. Elas cruzou aqui, ó. Onde tá meu pé. Então agora. É aqui que nós vamos cavar. Uh, já pulou ele para cima aqui, ó. Vai, cadê ele? bacana de cerveja, de, de latinha, então é isso comprova que ela se dá a direção para você achar o objeto, e se você passar do lugar, ela te manda você voltar para trás, porque você passou. Agora nós vamos um outro comando para ela e hoje esses vídeos hoje vai ser uns vídeos mais curtos vai ser uns vídeos mais curtinho no qual nós vamos mostrando na prática por exemplo aqui ó se eu der um comando para ela caçar ouro ou caçada caçar outras coisas ela vai procurar se ela não achar, ela vai virando assim. Ela vai virando, virando e você vai virando junto. Por quê? Porque não tem o que você falou. Isso aí eu já fiz essa demonstração nos vídeos anteriores. Então o pessoal pode aprender nos, nos outros vídeos. Outra coisa que é importante. Se você dá o um comando para as variônicas, você tem que dar um, dois, o terceiro passo ela já te indica a direção que está o objeto aqui ela não indicou nada porque eu não dei nenhum comando para ela então esse é, esse é um detalhe muito importante porque por exemplo se eu só pego elas na mão aqui e sai de qualquer jeito elas até vai caçar uma direção, mas elas vai caçar a direção que elas quiser. então a esses aí são é os detalhes importantes Outro detalhe importante: essas duas peças têm nome. Elas chamam varionica, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Só muda o modo de falar, que às vezes você fala em português, outro fala em russo, e o outro fala em árabe, o outro fala lá em francês, outro fala em inglês. Mas o nome dela no mundo inteiro é Variônica, e toda vez que você pedir alguma coisa para elas, você tem que pedir pelo nome dela. Não é só você chegar e falar para procura ouro, o que procurar ouro? Você tem que falar com ela, ela se chama Variônica. Você pede para ela, Variônica, procura um veio de água, procura um veio de ouro Procura ver se tem um diamante carbonado nessa região Você tem que falar o nome dela todas as vezes que você deu um comando para ela Então, é muita gente tem pegado aí de errado nisso aí que acho que é simplesmente pegar elas na mão e é só uma brincadeirinha então não é elas tem o nome dela quando você quer que elas caçem alguma coisa você tem que falar o nome delas primeiro e pedir para ela o que você quer que ela caça então e outra coisa procurar não falar gira para a varionica a varionica também não entende muito de gira procura falar o português mais correto e fica mais fácil você trabalhar com ela viu o tamanho de macaco Hã? Capivara. é capivara passou ah é capivara macaco? capivarinha pequena acabou é que, de passar é, uma capivarinha é, é, pequena é aqui no meio que do igual que nesse mato aqui que tem cada cepa de onça é acabou de passar uma capivara correndo aqui ah. correndo então agora eu vou dar um comando pra ela que Vai ser o seguinte, nós vamos procurar uma peça de metal perdido. Não é peça de ouro, é peça de metal Então a... Eu vou dizer para elas, varione, Procura uma peça de metal que está perdida Um, dois, três As varas já virou tudo para minha esquerda Não sei se a câmera tá pegando porque ele está tá atrás de mim lá para frente então elas virou tudo para a minha esquerda Por quê? Porque elas querem a para Por esse lado Agora aqui ó Eu vou andando com elas Eu já dei o comando para elas Já ela está reta, está firme Certo? Agora Aqui elas cruzou Então há alguma coisa de metal Aqui nesse meio, aqui embaixo Agora nós vamos cavar Nós vamos cavar aqui para ver o que, que tem aqui vamos tentar esse vetor esse aqui é agora não apontão com ele Ué, deu um sinal aqui na frente filho. Vamos tentar achar. Olha o Yana e Yan, você acha isso? Ué. Parece que tá dando sinal aqui em cima, mas não tá. Ok, na tua mão aí ó hum. Achei. Okay. é uma chumbada uhum. encaixou lá, na mão dele chumbada então é um pouquinho difícil porque esse pimponte que eu toquei com ele aqui também é um pimponte meio diferente dos outros mas tá comprovado eu vou com ela aqui ó então vocês vão ver aqui ó ela vai cruzar em cima dela agora nós vamos passar no buraco de novo vocês vai ver que não vai cruzar mais nada viu? não cruzou mais nada viu? se eu for aqui em cima vai aí pega o ponto então mais uma vez está comprovado nós vamos encerrar esse vídeo pedir para os amigos se inscrever no canal dá uma força dá o like, não esquecer do like gente o like aí é de graça, ninguém paga nada dá uma força aí pro canal e eu, à tarde, Maurício Mococo. Do meio.